Carolina, tu está pesquisando um tema que é de interesse da comunidade Porto Alegre, que são que envolve os monumentos da cidade. Tu podia nos explicar bem o que, que tu está trabalhando em relação a isso? O trabalho ele, ele é voltado para Porto Alegre, né? sobre os monumentos da cidade, que tem cerca de quase 300 monumentos. né? E o meu trabalho é focado para tentar recolocar esses monumentos na cidade. Né, no caso, os monumentos furtados ou que tem algum dano, né? Então, a maioria dos monumentos que a gente tem aqui eles são em bronze né cerca de 30% deles são em bronze e eles acabam sendo furtados pelo alto valor né do, do metal então a gente está estudando uma maneira de, de recolocar por exemplo eu estou utilizando a placa do monumento Tendo Gonçalves, uma do, uma das placas né no caso o monumento ele é ele é composto assim de época, ali em frente colégio de Julim. Ele é composto de, um, de uma base, tem uma um cavalo né, e depois duas placas ao lado. E essas duas placas, durante o andamento do trabalho, três meses depois que a gente digitalizou em 3D, uma das placas foi furtada e depois, mais um mês e meio, já foi a segunda placa furtada. Então, elas assim, cerca de 1,5 um metro e meio por um de altura. Então, tem um peso bem alto, bem bem grande, assim, né? Então, foi Bem difícil, deles de ter conseguido tirar, tinha toda uma moldura de mármore ali em volta. Então foi um trabalho bem executado, mais uma avenida ali na, na João Pessoa que é bem movimentada, então com certeza quem importou a primeira, a segunda, né, viu? Que ali que não tinha problema e e acabou levando. Até a prefeitura teve aqui, como sabia já do andamento da pesquisa, para saber se tinha alguma informação. Então, eu uh, comentei que eu tinha visto o curto da primeira e como eu passo ali todo dia, eu avisei eles, olha, eu tirei foto do dia, primeiro dia que eu vi que ela não estava, que foi o dia das mulheres, e a prefeitura não tinha se dado conta até então, como o pessoal liga e denuncia, demora um tempo para chegar, então eles estavam verificando as câmeras nas datas erradas, então eu mostrei a a data, a hora ali do meu celular, e eles, ah, não, foi realmente, foi uma semana antes do que a gente pensava, então eles nunca tinham achar os vídeos né, dos suspeitos e tal. Bom, enfim, o trabalho, ele, através dessa digitalização da placa que a gente realizou com luz branca, né, é um, um laser, no caso, ó, é uma luz é a digitalização com luz branca, a gente digitalizou com o apoio da guarda municipal para fazer a segurança, porque a gente tem que levar o laptop, né? E o equipamento que é bem bem caro é o melhor que tem no mundo atualmente, né? E a gente demorou em torno de uma hora para fazer a digitalização das duas placas, né, em torno de uma hora, de meia hora cada placa. E através disso a gente tentou replicar, a gente selecionou um trecho da placa para assim como uma uma amostra, né? não fazer toda a placa, que era um metro e meio por um, então demoraria muito, né? Como a gente estava analisando o material, a geometria do objeto, né? Com diversas formas, né, então ficou bem, bem complicado assim de replicar ela. Então, a gente selecionou a parte mais significativa, onde tinha ali um dos guerreiros, um cavalo, dois cavalos ali com diferentes alturas, a bandeira do Grande Sul aqui que aparece. no no fundo da placa, por exemplo, para ver bem direitinho. Assim, né? Então, alguma geometria mais mais importante. Então, através disso, a gente fez um caso de usinagem, que né? seria essa placa aqui, feita em material adequado para prototipar de para usinagem em CNC, que é feito aqui no laboratório. E depois, a gente tentou outro método, que foi da impressão 3D que ela é impressa na máquina 3D e, e através de filamentos. né? Então esse processo aqui é de adição né, de material e aquele outro de subtração de, de material. E depois a gente fez, conseguiu fazer uma análise modelos, modelos né, virtualmente. Eu digitalizei elas novamente no, na digitalização a lei. E aí a gente conseguiu comparar os resultados, né, no caso da impressão e da usinagem de CNC. E aí eu consegui constatar qual que era o melhor resultado superficial também através da, das fotos, né, fotos macro e análise visual a gente consegue constatar, né, que através de toda essa análise a gente resolveu seguir através do processo de moldagem de silicone, resinas, né, como esse problema não é só aqui em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo já vem sofrendo também, né, então cada cidade está se virando como recolocar e acaba surgindo releituras, né no caso eles contrato um artista o artista vai ver através de fotos e vai fazer do, basicamente do, do jeito dele né acaba surgindo um, um trabalho um pouquinho diferente né com, com o toque do artista então o trabalho ele não ele ele tenta buscar uma forma bem fidedigna né ao artista original no caso o Antônio Caringe, né que em diversos monumentos é importante então, depois dessa da, de analisar as duas placas, foi selecionada da usinagem, né? E para fazer o processo de moldagem com silicone e analisar as diversas resinas que a gente tinha opção aqui na cidade, né? E, então, a gente acabou realizando três tipos diferentes de ensaios, né? Com três tipos de resina, alterando também a materialidade ali, a quantidade de catalisador para tentar contrair menos a peça para ficar o mais fidedigno possível, né? Então, aqui depois a gente conseguiu uh, comparar também digitalmente, eu digitalizei em 3D todas elas, e a gente consegue analisar qual que contraiu menos, qual que teve o melhor resultado, gerar um gráfico, e aí a gente constatou no momento que a melhor resina é resina de poliéster cristal, que está contraindo menos, né? Como ela é um bloco maciço, né? que contraiu menos. Agora, o, o trabalho, ele foi... Uh, passou já pela etapa da qualificação, né? então já essa primeira etapa assim de ensaios já foi foi bem avaliada, né? O pessoal gostou bastante, a banca gostou bastante e isso eu, eu tinha sugerido, né? Atualmente o artista que faz aqui as peças em Porto Alegre, eu conversei com ele bastante, né? Porque o trabalho ele não quer uh, retirar o artista sim juntar forças, né? Porque o artista ele que é um especialista, né? Nossa, a nossa parte aqui do design, da engenharia, é auxiliar, né? fazer um trabalho multidisciplinar né? junto com ele. Então, a gente conversou bastante, ele veio aqui no laboratório, me deu dicas, né olhou minhas placas, me deu sugestões. né E ele eu, fez algumas observações, por exemplo, a minha placa, essa aqui é maciça, ele trabalha mais com a casca, né por isso que fica mais fácil de quebrar. Se a Então, andar na redenção, a gente vai ver que tem algumas placas que estão quebradas a gente consegue ver que é uma casquinha só que ele faz pigmentação também no, na resina então é isso que ele sugeriu assim fazer no caso né? uh, colocar diretamente a carga né, na, na resina para já ter o material né porque uma pintura seria meio difícil né? e a banca a banca também me, me, me colocou que o trabalho ele está indo muito além assim né porque a parte sim mais artística e o que o que é legal o que não é é uma discussão bem bem intensa assim não né? o que é bom o que não é para cidade né eu não quero definir assim cada um tem a sua opinião né tem gente que muita gente pegou e falou não coloca as placas transparentes mesmo né para chocar mesmo o pessoal tava lá agora não está mais coloca uma placa transparente com led teve muita gente que sugeriu diversas opções assim para quem tem que copiar o bronze de novo sabe então, a parte mais rica assim, da, da pesquisa é o resguardo. Né? A gente tem as, a, as peças digitalizadas. Né? A prefeitura também já solicitou a digitalização de outras peças. E como elas são cortadas muito rapidamente, a prefeitura por exemplo, me mandou uma lista pedindo ah, ver quando ficariam essas obras. Em torno de 24 obras. E cerca de 7 delas já tinham sido cortadas então eu mandei a lista alterada, olha não vai ter como fazer todas essas porque elas já nem existem mais, né? Tem que ficar complicado porque se elas já não existem a gente não tem como digitalizar e salvar, né? Então todas essas digitalizações que a gente tem aqui no laboratório também tem a placa, as placas do Bento, a gente também tem parcerias com outros outros trabalhos, né? Que a gente acaba se meio que se interligando, né? com a relação da digitalização 3D, ou prototipagem. A gente acabou digitalizando o prédio da rádio, atualmente, faz cerca de um mês. A gente digitalizou com outro método também, digitalização, que o pessoal está trabalhando com realidade virtual, né? manipulando esses ambientes. A gente tem digitalizado peças de museu também, o prédio da química, né? antes da restauração. A gente vai digitalizar depois, quando ficar pronto, né, para ver a diferença. E, atualmente, aqui a Rotina Laboratório ele trabalha bastante com a digitalização 3D. Né? E a gente está com a parceria, atualmente, com o Campus Litoral, é o trabalho de doutorado de um dos alunos aqui. A gente está digitalizando o Leão Marinho, através da digitalização a laser, né? que é todo um processo que digitaliza ele de uma orientação, depois tem que virar, digitalizar novamente, depois coletar todas as nuvens de pontos né? que, que tem manipular todas elas e gerar o um modelo em 3D. Né? Então, foi o mesmo método que eu usei para digitalizar as placas já prontas, né? essas plaquinhas das amostras. Então, a gente vai digitalizar todo ele e tentar remontar ele. Né? O laboratório aqui já fez, uh, uh, juntamente com o IA também, já tinha feito a digitalização de animais, manipulação com movimento, então, o laboratório aqui, né, no caso, do LDCM, ele tem várias parcerias. Assim, então, tudo que a gente puder ajudar, né, a gente, com a digitalização, com as tecnologias 3D, a gente está bem disposto. Assim, novos materiais também. Em seguida, que saiu a reportagem no Jornal do Almoço, muita gente ligou. Era o dia inteiro ligando e proposta, e o pessoal comentando, ah, tal placa é verdadeira, falsa, a gente pode recolocar, a gente doa o material, como é que a gente faz. Muita gente se interessou né, e estava perguntando e tentando ajudar, a minha, a, no caso, a minha pesquisa. né. Então, atualmente, a gente está em paralelo também com o desenvolvimento do artigo, né, como a gente acabou optando pela impressão 3D, a gente viu que não era tão fácil assim imprimir em 3D. Né. Tem toda... Uh, preocupação do, do da temperatura do material o material uh, como é que tu vai criar o código da impressão então é, é vários fatores né camada resolução da impressão então acabou gerando um artigo isso né que fica bem claro assim olhando as duas peças se tu optar pela orientação horizontal vai ter a qualidade superficial pior do que tu optar pela posição vertical né da peça então acabou resultando o artigo né Acabei, já levei para os alunos lá do prédio do design uh, para mostrar as peças aqui na UFRGS também teve um, um simpósio da química né na qual eu escrevi meu trabalho para participar do simpósio e o workshops também com doutores da Itália da França também vieram para cá então sobre tecnologia. então Eu escrevi meu trabalho, né? não, não é muito na área da nanotecnologia, mas eu tive a intenção de ir buscar, quem sabe, algum nano material que ajudasse para as placas, né? ou quem sabe só para prevenção, proteção, né? não sei. Então, era esse meu propósito. Acabei apresentando o trabalho e para ter nossa felicidade que o laboratório ele foi destaque né? no, na, no simpósito. Um, foi bem legal assim ter o reconhecimento né dessa tecnologias 3D tá tão interligadas assim foi bem gratificante ter esse prêmio Quando terminar a pesquisa assim qual é o andamento que ela vai ter ao final da defesa do, do mestrado ah, isso. Isso, é, que no normalmente que as pesquisas elas como a gente tem bastante gente trabalhando aqui no laboratório tem mestrando doutorando tem pessoal da graduação aqui também acaba um se interessando pelo trabalho do outro e acaba meio que conectando um interesse com o outro e acaba seguindo. Né? Espero que alguém opte, escolha o meu, para dar um seguimento. Né? A gente tem um repositório 3D do laboratório, então, se a gente conseguir abastecer com o um máximo de monumentos, né, seria legal, ou objetos 3D, seria muito legal. Né? Então, a pesquisa ela não pretende né colocar todos os monumentos imagina, de 300 ah. monumentos provavelmente sei lá 200, a gente teria que fazer alguma intervenção não restauro reposição mas acho que contribuir, sim com a cidade a gente já está em contato com a prefeitura né, em contato direto assim eles têm nosso apoio sempre que eles precisarem a gente contribuir né? e espero que, que a gente consiga recolocar quem sabe a placa do monumento pronto tem que seja uma uh, seja as duas, né, mais uma delas, né? E que tenha uma aceitação. Gostaria que tivesse uma aceitação boa, assim, né? Por mais que isso fosse um resultado uh, diferente né? da placa de bronze, mas só recolocando lá a forma já estaria bastante contente, né? Ou fazer uma ação lá de conscientização, né? Porque tem muita gente que não sabe a realidade né? dos monumentos, acaba passando despercebido, nem sabe que tem um monumentos esses. E que sabe colocar lá mesmo. Uh, quem sabe um resultado assim, do trabalho lá no local para realmente impactar, assim, para ter um efeito assim, para a população, para eles conscientizar que tem gente aqui na URSS que está trabalhando bastante pra, com tecnologia de ponta. Né? Aqui na URSS a gente tem os melhores equipamentos, por mais que não, não tenha todos, né? tem ótimos equipamentos, sim. a gente está buscando resolver os problemas aqui sim.